Por como que gaúcho é gay se São Paulo tem pau no nome? Esse título aí que eles estão querendo dar pros gaúchos, é, eu acho que é projeção. for tem uma ca... cara de alemão. Pior que eu sou mais italiano que alemão, né? A gente aqui não fala dessa forma quanto é alemão, sabia? Pessoal fala dessa forma, sim. E daí, não sei, nunca vi um youtuber dessa região aqui que fala assim. Né? Oh, isso, estou fazendo... Oh, isso foi... Meu Deus, crime de ódio Érico. Estou falando mal do, do sotaque dos alemão. Porque eles falam, olha o que trouxe para ti, uma laranchinha. Ah, oh, danke, laranchinha, obrigado. Né? O que acontece? Cara, é normal, tem forma diferente. O pessoal do destino fala de algumas vezes televisão. Né? Eu acho mais absurdo como a, a, a gringada aqui fala. Mas o ponto que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, tem coisa que tu pode zoar. Eu acho que deveria, a gente deveria ser livre para zoar. Tá? Tem que ser livre para zoar. Se o cara se doer, daí tu diz, ah, o cara se doeu. Daí deixa o, deixa o maluco, faz piadas, essas coisas, mas deixa ele lá no cantinho, café com leite, como a gente fazia antigamente. Mas daí tu vai vendo, cara. Isso daí não é uma coisa inédita ter esse tipo de zoeira. Eu que gosto de algumas vezes assistir Os Trapalhões, que não é da minha época, mas eu, eu acho engraçado, né? Porque, infelizmente, o humor tá mais antigamente por conta dessa, desses politicamente corretos, tem que assistir coisa antiga, né? Tipo. Zohan é um filme que hoje em dia não ia acontecer Trovão Tropical é um filme que, tipo, Robert Downey Jr. de de, de negão, né, fazendo blackface e tudo, então, tipo, isso não acontece mais isso não existe, isso não existe mais daí tu vai ver os trapalhões, é o Didi que é nordestino, zoando o Mussum que é negro né, chamando ele de de, de piche e coisa do gênero daí é o Mussum pegando para revidar, zoando o... o Didi que é nordestino né? E daí tá lá hoje o, o, o dia aí fingindo que isso nunca aconteceu né? Ah, não, não, eu o quê? Eu sou... Pô, cara, entendeu? E, cara, o pior que quem conhece a região da colônia aqui sabe que eu não tô forçando o sotaque Pessoal lá da Rio Claro podem pegar e dar um like aqui dizendo que é exatamente assim que eu falar Todo mundo lá em Rio Claro falar assim, vai dizer que não é cozinho quem é do Rio Grande do Sul, vai dizer que não é Pessoal que também é de Santa Catarina, perto dessa, dessa lemona, vai dizer que não é. É assim, clã. É assim, vocês não conhecem. A maioria da galera que tá xingando ó, o pessoal o fantasiado de, de Fritz e Frida na Oktoberfest provavelmente nunca foi nessas regiões. Não sabe que a galera pega e tem muito gente que fala como que é o, o nome do sotaque que a gente tem, o dialeto, né? É um, é, Rio, Rio, Rio... Tem um deixa eu procurar aqui. Que a gente até fala, é, é, normalmente se fala "guten é, wie" para tudo bem, né? Só que aqui no aqui no Rio Grande Grande Sul, os alemães falam é, "alles gut", que não faz nenhum sentido lá na Alemanha, mas aqui faz porque dizer "alles" é tudo, "gut" é bem, tudo bem. Só que não é assim que se fala em né, a gente fala errado, mas é assim que a gente fala, beleza. Então é tipo, até os italianos falam assim, sim, cara, é só tu ver aquele, o Vilmut, né? Deixa eu escrever aqui para. Ah, vocês procurem aí, o Vilmut. O corpo do humorista Clayton Kurtz, conhecido pelo personagem Vilmut, foi enterrado na tarde de ontem em Marechal Cândido Rondon, o oeste do estado. Ele morreu em um acidente no estado de Goiás alguém que sempre pregou sorriso, né? E Hoje eu... desculpe. A homenagem tem lugar de destaque na cidade. Há 10 anos o humorista dava vida ao Vilmut, um personagem que arrancava gargalhadas abusando do sotaque das piadas típicas dos alemães que colonizaram a região. Não sei, eles falam que a gente tem um sotaque meio caregado, eu não sei, assim, não acredito nisso, né? A gente assim fala normal, né? Na sexta-feira, voltava de uma pescaria, quando o carro capotou depois que o pneu estourou. Ele tinha 39 anos e deixou um filho de 7. Nos últimos seis anos, o jornalista Jadir abriu os shows do amigo. Fica a alegria do personagem e da figura do Cleiton, que era um, um, um ser extremamente carismático, alegre, brincalhão, é, que cativava muitas pessoas é, por onde passava. Né, né? Vai lá, colocar milho para os galinhas ali, água para os cachorros lá! Vilmo te das torres e tuas prazeres, das torres tamanha e das prazeres do pai. Esse daí. Cara, é assim. É assim. Daí tu vai pegar o pessoal tudo se doendo. Ai, meu Deus. Ai, ai. tô falando mal. Tipo, realmente, tem, tem gente estúpida, cara. Eu não tô negando que existam gente imbecil. Na verdade, tem muita gente imbecil no mundo. é Esse que é o problema. Mas tem gente sendo imbecil de fazer o quê? Ai, não. Olha só. O Baiano por ser baiano, votou no Lula. Baiano é tudo que tá de errado no Brasil. Daí o pessoal vai dizer assim: ah, poderia ter o homem lá quatro anos, primeiro turno, uma é culpa do baiano. Se o baiano tinha que votar nulo, né? O pessoal vai falar isso. Tá lá, daí tá lá o Peter querendo banir os baianos. <risos> né? Peter querendo dar banho os baianos, porque viu a live viu a lá do. a última live do Postil, né? Quem, quem tá lá vendo os negócios sabe que o Peter vai dar banho em baiano, pessoal. Se vocês pegarem e estiverem assistindo o vídeo em rede, o algoritmo detecta Detector já dá banho lá no canal do Peter. Mas tem gente que vai ficar puto por conta disso. Do... Ah, meu Deus do céu, os baianos, não sei o quê. E tem gente que tá pistola porque o pessoal tá se vestindo com uma roupa típica da época. Não, daqui a pouco se eu aparecer pilchado aqui, vão dizer que é supremacia gaúcha. né? Não, se, se bem que supremacia gaúcha não tá errado. Claro. A gente sabe que Deus fez o homem e depois ele aperfeiçoou e fez o gaúcho. Né? A gente sabe que o gaúcho veio depois até por conta que Deus aí pegou o jeito de fazer as coisas certas. Então... <risos> é. E gaúcho não se acha, porque nunca se perdeu. Gaúcho não se acha melhor, ele sabe que é. <risos> então, assim, ó, o... claramente, eu como gaúcho, vou dizer sempre, é minha função, é meu dever como gaúcho, dizer que gaúcho é melhor em tudo. Né? Só que o Rio Grande do Sul não é o melhor estado do Brasil. Vocês sabem qual é o melhor estado do Brasil, Clã? melhor estado do Brasil, de longe, é Santa Catarina. Motivo? Separa o Rio Grande do Sul do resto. Detalhe, essa piada serve tanto para o gaúcho quanto para o outros... pro, pro resto da galera. Tá? O paulista que não gosta de gaúcho pode falar que é Santa Catarina. Separa o Rio Grande do Sul do resto. Gaúcho que não quer saber dos do brasileiros, né? Daí pode ser também a mesma coisa, foda-se. Então essa, essa piada é unissex, corta pros dois lados, ó. É, pegou e não gostou e usa a mesma piada, serve pros dois lados. É, tipo, xenófobos todos apertando a mão, cada um do seu canto apertando a mão, porque sim, você Catarina é o melhor, né?